Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta bolsinha de tecido. Em cima tem um mosquetão onde pode colocar as chaves do carro ou as chaves de casa. E aqui dentro um batão que as mulheres não dispensam, a sua perna. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, convidem a inscrever-se ativar o sininho para receber as notificações e partilhe com os amigos que ajudam o seu canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos exteriores com uma medida de 8 por 11 de altura e este também 8 por 11. E tanto um como o outro tem manta R1. Já está colada ao tecido exterior. Passei a ferro. Forro também. São duas vezes com a medida de 8 por 11. 8 por 11. O tecido do forro. A palinha. São dois. A medida da pala é 7 por por 5,5 de altura. Este tem mais. Eu cortei maior um pouco. Vocês aqui podem optar por ser quadrado. Ou arredondado. Eu já arredondei. E o meu vai ficar assim. Arredondei. Tirei só mesmo os biquinhos. Um deles na palinha. Também vocês têm que colocar manta R1. Uma tirinha. Com a medida de 10 por 5 de altura. que um esquetão ou uma argolinha. O alicate de malas de pressão com as respectivas molinhas, tesoura, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. Com a tirinha de 10 por 5, eu vou ao ferro de engomar, vincar a meio, abrir, colocar uma lateral para o meio e outra lateral também para o meio. E vou dobrar novamente, assim. E agora vou à máquina de costura e vou fazer aqui duas costuras, uma de cada lado. Não é necessário rematar, já está cozida. Agora vou enfiar o mosquetão na fita, vou unir ponta com ponta, ter aqui uma pequena costura de segurança, só mesmo para poder prender. Vou reservar a palinha, colocar direito com direito, pode ser a caneta, vou riscar o molde por cima, eu já risquei, como vocês veem, pinetar, Vou à máquina de costura e vou cozer na marcação, exceto nesta parte de cima. Vou iniciar aqui rematando. Continuo a percorrer por aqui até chegar aqui e remato também. Eu vou cozer. Já cozi, deixei ficar esta parte de cima aberta. E agora vou cortar o excesso. Rentinho, deixe ficar mais ou menos meio centímetro. Agora vou virar. Vou passar a ferro. Já passei a ferro, agora vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura por cima. Já passei a ferro e agora vou à máquina de costura e vou cozer aqui por cima. Já cozi. Um destes dois, vocês têm que escolher qual é que querem para a parte da frente e a de trás. Eu vou escolher este para a parte da frente, então vou reservar. E este que vai ficar na parte de trás dobrar a meio, para ver onde é o meio, vou dar um pique, fazer um pequeno golpe, a minha alcinha eu vou colocar aqui no pique, mesmo aqui no meio, colocando um bocadinho para fora, vou alfinetar e vou dar aqui uma costura de segurança. Agora a vocês também podem escolher deste lado ou deste, um padrão diferente do outro, embora seja o mesmo tecido, eu vou escolher este lado, se eu vou escolher este lado para a parte da frente, então vou colocá-la para baixo, assim. Entretanto, vou pegar nela e vou dobrar em meio para ver onde é o meio e vou fazer também um pequeno pique. E a parte que eu escolhi, vou colocá-la para baixo, aqui no meio, juntamente com o pique daqui de baixo. Vou alfinetar, fazer aqui uma costura, rematando o início e fim. Esta parte já está, agora eu vou buscar um forro, uma parte, vou colocá-la aqui por cima, alfinetar. E vou fazer aqui uma costura, rematando início e fim, este também exterior com o tecido do forro direito com direito, como fiz com este direito com direito. Vou alfinetar agora. Vou à máquina de costura e vou cozer, iniciando aqui, rematando, terminando, rematando. E este também, iniciando, rematando e terminando, rematando. Só fazer aqui duas costuras. Já estão as duas cozidas, agora vou abrir, assim, este também, e vou colocar forro com forro e tecido exterior com tecido exterior. Vou alfinetar tudo. Aqui na costura, portanto, esta costura tem que dar costura com costura. Vocês colocam uma parte para um lado e esta fica para este lado. Alfinetam. Depois passam a costura e vai dar certo. E aqui, quando for cozer aqui este lado, empurra um bocadinho para dentro, por causa da palinha, ou cozer para não apanhar a palinha. Agora vou à máquina de costura e vou cozer por todo, exceto aqui no forro, de um lado ou do outro, vou deixar ficar aqui uns três dedos para poder virar, rematando o início e fim. Já cozi tudo, deixei ficar esta abertura, cortar aqui os cantos, os quatro. agora vou virar, vou buscar esta ponta, que é mais longe, vou meter para dentro, vou ver aqui os cantinhos, os cantinhos estão perfeitos, como vocês podem ver, agora vou fechar a abertura, ou com um pontinho invisível, ou cozem à máquina e depois metem para dentro. Eu vou passar a ferro. Já passei a ferro. Agora eu vou colocar o botão de pressão. Se vocês não souberem como colocar, eu tenho um vídeo e por baixo deste vídeo vou deixar ficar o link do como colocar molas de pressão e como fazer o ponto invisível. Já coloquei o botão de pressão. E está finalizado. Agora podem colocar aqui patão, pena. E aqui por trás as chaves. Espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gosto. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos.